Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Não Pare, da Midian Lima, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações Vamos lá então? Bom, é, música eu achei fácil, tá? Fácil e bonita de tocar, né? A é, música está em Mi maior, tá? Depois tem uma subida de tom lá na frente, mas a gente vai ver lá na frente. E vamos para a introdução aqui. Introdução da música. É, mi com nona. Si com ré sustenido. Dó sustenido menor com sétima. E lá maior. Ok. Vamos pegar a melodia da introdução, tá? Essa aqui eu acho que até para os iniciantes vai facilitar. Eu vou tocar aqui uma vez. Só isso aqui é a introdução, tá bom? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Sobre o Mi maior, tá? Tá? Fazer o baixo aqui. Eu tô fazendo bem fechadinho, por quê? Porque segundo eu ouvi na música, tem bem pouca nota na mão esquerda, tá? Chega a ser praticamente só a tônica suando, tipo assim, ó. Tá vendo? Ó? Tá? Então assim, vamos fazer bem simples mesmo para é, não ficar tão diferente da música. Como que vai ficar então? Sobre o Mi. Você vai fazer aqui, ó. Tá? Vai ser, ó. Ok? Aí agora o Ré com Fá Sustenido, ó. Você vai só tirar esse dedo e colocar ele aqui, ó, tá? A melodia é a mesma, tá? Então, ó, no Mi, ó. No Ré com Fá sustenido, a mesma melodia, Dó sustenido menor, a mesma melodia, ó, aí faz, cai no Lá, tá, sem a nota da ponta, tá, só isso aqui, ó, ok? Vou fazer uma vez bem devagarzinho, então, vamos lá. Aí vem para cá, ó. Tá bom? E vou fazer da forma mais simplificada possível para você que é iniciante conseguir tocar fazendo só uma nota na mão esquerda tá não é para usar esse dedo, hein, vigia na terra dos viventes, hein, crente tá, eu tô fazendo assim que é para você poder visualizar tá, quando for uma nota você usa o polegar, tá ou usa aqui, ó ok então vamos lá, ó beleza Поехали. Beleza? Bom, aí começa a cantar, né? É, eu vou passar aqui para quem é iniciante, tá? É, a ideia aqui de uma forma de conduzir a música, tá? É, aqui, eu, por exemplo, tocaria aqui, ó. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser... Só que eu sei que vai ficar um pouco complicado. Então, para quem é iniciante, eu recomendo que você fique só nessa pulsação, tá? Ó, amanheceu, aqui ó, tá vendo? Ó, é Mi com nona, ó. Nada pesquei, Ó o Fá ó. Parecia ser apenas mais um dia. Eu tô usando no Lá, Lá com nona, tá? Então, vou passar os acordes dessa parte, ó, é. Vou passar tudo natural, tá? É, depois você põe as nonas e as sétimas onde você quiser aí, tá bom? Na cifra que tá aí na descrição do vídeo, eu pus nona e sétima e alguns acordes aí conforme tá na música. Aqui no tutorial eu vou tocar tudo bolachão. Vamos lá: Mi maior ré, é, Si com Ré sustenido. Olha eu me enganando já. Aqui nesse caso a sonoridade vai ficar legal aqui, tá? Com Ré né? apesar do meu teclado virtual estar tá mostrando Mi bemol. Né? Ele vai se libertar. Vamos lá: Mi. Si com Ré sustenido. São quatro vezes: Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. tá vendo? Aí vai para o Fá sustenido menor: Paris. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Então, ó, Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Não sei se assim canta. Mas, ó. Os tempos vão ficar, ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? E o Lá, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí volta, né? Estava cansado. Mesma coisa, Mi. Sem forças. Desanimado. Ré Fá sustenido. Quatro tempos para cada acorde. No Fá sustenido menor agora vai vir a mesma ideia, ó. 3 por Fá sustenido. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. Beleza? Só isso. Tá? Você que é mais avançado, joga uma nona aqui, ó. Amanheceu. Tá vendo? amigo, nona. Nada pesquei. Aí, ó. Fácil em menor com sétima, parecia. Aí vai repetir. Beleza? Vamos lá. Deus conhece a estrutura. Estou lendo a letra aqui porque eu não sei cantar a música. Deus conhece sua estrutura, tem quatro acordes, tá? Então a gente pegou a primeira parte, vamos pra segunda. Vai ser Mi. Deus conhece sua estrutura. Mesma contagem, tá? Ré com Fá sustenido. Sabe o que está fazendo? Agora vai vir Dó sustenido menor. Mesmo que seja difícil, não. Lá, lá né? Não pares, ele está vendo. Repete agora, não, não repete não, <risos> agora vai ser igual a primeira parte, tá? Colha, é, mi, colha todas suas lágrimas, Rec, faz, é, olha, eu errando o um acorde, é Si com resto tenido, e mandou eu te falar, beleza? Faça tendo menor, pegue o que ele te entregou, e volte para o mar, que é o teu lugar, Beleza? Então vamos tocar até aqui para ver, tá? Porque eu acho que eu falei acorde errado aí, vamos lá. Então amanheceu, ó, amanheceu, Mi. Nada pesquei, Si com Ré sustenido. Parecia Fá sustenido menor ser apenas mais, Mi com Sol sustenido, tá vendo? Ó, mais um dia, Lá, como qualquer outro. Estava cansado, Mi Sem forças, desanimado Si com Ré sustenido Fá sustenido menor, né? Fá sustenido menor, né? Eu falando rápido, decidida Larga tudo Mi com Sol sustenido e Parar, Lá Agora vamos para outra parte, Mi Deus conhece sua estrutura Si com Ré sustenido Sabe o que está fazendo Dó sustenido menor Mesmo que seja difícil Não No pare, você vai jogar lá Ele está vendo Mi Colheu todas Suas lágrimas Mi, né é, se si com resto estenido. E mandou eu te falar Tá É... Faça sustenido menor, pegue o que ele te entregou, me com sol sustenido e volte para o mar lá, que é o seu lugar. Deu um breque. Quem mandou largar a rede? Quem mandou separar? a ah, me achei. Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Vamos pegar aqui então Quem mandou largar tua rede Quatro tempos, né? Quem mandou largar a tua rede Um, dois, três, quatro Aí vai pro Si Um, dois, três, quatro Fá sustenido menor um, dois, três. No quatro. Mixo, sol sustenido. E aí vai pular. Quatro tempos no lá. Um, dois, três, quatro. Mi de novo. Tá? Si. Fá sustenido menor. Mixo, sol sustenido. Lá. Aí vai fazer Filho, eu vou te honrar e volto para a introdução. Beleza? Bom, fez isso, tá? Da introdução volta para o Deus conhece sua estrutura. Vamos tocando aí, vamos seguindo. É, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. É, cadê a letra? Coleu todas suas lágrimas, aí faz até um negocinho legal na voz, né? E mandou eu te falar, <risos> pegue, o, pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o seu lugar.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 De novo, filho, eu vou te honrar e a introdução agora o vocal faz junto. Tem esse demanto aqui, ó, bem nessa partezinha aqui no o, tá? Faz, é, cadê?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 Vamos continuar então, vamos para, para a ponte, vamos lá. A ponte vai ser o seguinte, Fá sustenido menor, não é hora de parar, vai ficar aqui ó. Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminho. Eu sei é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará É a tempo, a tempo, né? A tempo pra tudo Beleza? Então deixa eu ver essa parte aqui, cadê? Esse cenário vai mudar A sua hora chegará <risos> A tempo pra tudo Aí daqui vai subir de tom Vamos ver só essa parte, tá? Vamos contar esses tempos para ver esses acordes? Ó, vai ser, eu vou falar os acordes, tá? E depois a gente vai ver os tempos. Ó. Fá sustenido menor, Mi com Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido menor. Vai vir para Mi, Fá sustenido menor, Mi com Sol sustenido, Lá.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 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Beleza? Vamos parar aqui. Essa aqui é a parte da ponte, tá? Porque é muito acorde, então um pouco tempo. Então não dá para eu tocar, cantar e falar o acorde ao mesmo tempo. Né? Ficou, ó. É, tá aqui, né? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aí vem, ó. A cabeça. Ó. Não é hora de parar. Deus contemplou. Vou fazer só segurando o acorde. Ó. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminho. Ah, eu sei é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a sua hora chegará, há tempo pra tudo. Beleza? Parou? Vai subir de tom. Quem mandou largar a rede? Isso aqui é só os... Quem é acostumado a cantar que vai subir de tom sem preparação, tá? Vai pra Fá. Essa subida vai ficar aqui, ó. Quem mandou largar a rede Fá maior? Quem mandou você parar? Dó maior. Vai vir agora, ó. Sol menor. Fá com Lá. Si bemol. Beleza? São então, esses acordes. Vamos de novo. Vamos de novo, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Repete Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta, volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aí a gente vai fazer agora a introdução, meio tom acima Vai ficar aqui, ó E aqui não é invertido, tá é dó, vamos pegar o final, tá? É, o final vai ser aqui ó, beleza, aí aqui vai para um dó. ré menor E já vai vir para cá, ó. Tá bom? Vamos fazer com o dedinho, né? Vamos lá. Beleza. Agora dó. A música acaba aqui, tá? Acaba na subdominante, né? É... Acaba suspensa, né? Como a gente fala, né? <risos> tá bom? Beleza? Então, assim, música razoavelmente fácil, tá bom? E é só você ir contando os tempos aí que você conseguir pegar certinho, tá bom? Não se esqueça, tá? Se quiser estudar comigo, entra no link aí embaixo e vem ser o meu aluno, tá? Cifra da música na descrição apostila com seus sem louvores né link na descrição tá bom fiquem com Deus e Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula nosso próximo tutorial tchau